Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar aqui mais uma aula do CCB, curso Histórias do PT no Governo. Hoje a gente vai falar sobre a questão da participação popular, mas antes de anunciar o nosso professor e começar a nossa aula aqui, eu vou dar alguns informes. Enquanto isso, quem for entrando aí, seja bem-vindo, bem-vinda, ajude a compartilhar essa live, porque ela precisa chegar no maior número de pessoas possível, tá? É, queria fazer alguns, alguns, dar alguns informes, fazer alguns lembretes aqui, a gente costuma falar sempre, mas nunca é demais repetir, né? O Centro Cultural Esperança Vermelha, embora a gente não esteja funcionando com atividades presenciais, como normalmente a gente faz, é, mas a gente continua tendo uma sede e a gente tem os um, tem boletos para pagar, né? Então, pedimos a sua contribuição, vamos postar aí o número da conta nos comentários depois. Quem puder contribuir é muito bem-vindo a sua contribuição. Principalmente nesse período em que algumas das atividades que a gente costuma fazer para arrecadar recursos, elas não são possíveis, né? A aventura gastronômica, por exemplo, que é uma confraternização, um almoço e tal, ela não é possível no formato como a gente costuma fazer. Então, nesse momento de quarentena, é mais do que importante a sua contribuição. É crucial, né? Sem ela, a gente não consegue continuar funcionando, ok? Para pagar nossas contas aqui. Então, já vi que a Paulinha postou aí na caixa de comentários. Então, quem puder contribuir é muito bem-vindo a sua contribuição, ok? Outro informe que eu quero dar é que é, as aulas anteriores deste curso, o curso Histórias do PT no Governo, é um curso que a gente faz discussão sobre o governo do PT, a gestão Toninho e Zalene, e, mas a gente acaba também discutindo sobre a atualidade, sobre o que aconteceu depois, um pouco sobre o antes, né? É, a gente acaba estendendo um pouco a pauta da, das aulas. A aula tem um tema e as primeiras aulas estão disponíveis tanto no Facebook, se você descer aí a sua timeline, você vai ver que todas as aulas anteriores estão aí. Mas, como a gente sabe que no Facebook é mais difícil de encontrar aulas anteriores, a gente disponibiliza também no nosso canal no YouTube. Entrar lá no YouTube procura por Centro Cultural Esperança Vermelha. As aulas anteriores estão disponíveis lá. É, essa aula de hoje, se vocês quiserem, dá para assistir depois é, e... e... A gente avisa sempre, né, para quem quer participar dentro da nossa sala Zoom, é, você manda um e-mail para ccevermelha.com, faz inscrição no curso e a gente te envia sempre os links para que você possa participar dentro da nossa sala Zoom. Tá? É, aqueles que quiserem acompanhar pelo Facebook, é só abrir o Facebook e assistir. Pelo Facebook, o ideal é que você curta a nossa fanpage, a fanpage do CCV, porque aí você recebe uma notificação no seu celular sempre que a gente começar alguma transmissão. As aulas desse curso, elas acontecem às terças-feiras, a partir das 21 horas, aos sábados, a partir das 15 horas. Em alguns sábados, nós temos aula às 15 horas, depois temos aula às 18 horas, tá? As aulas têm duração de duas horas, cada uma com um tema diferente. Na nossa fanpage aí tem um card com a relação de todas as aulas disponível, tá? No, no nosso canal no YouTube, também você pode acompanhar lá. É, bom, acho que era isso que eu tinha de informe por enquanto, né? É, hoje, estamos aqui com um, um companheiro do Partido dos Trabalhadores, que é o José Braga, ele trabalhador da Unicamp, e ele foi coordenador do orçamento participativo na gestão Toninho e Isalene. Inicialmente, a Isalene coordenou durante um período, o Braga fazia parte da equipe, depois o Braga assume e conduz até o final do, do governo. Né? É, eu, particularmente, tenho uma relação é, especial com o Braga, desde esse momento... Né, porque fui conselheiro do, do orçamento participativo e, e fui muito presente nas, nas assembleias. Né? Tenho boas memórias, vai ser muito legal hoje relembrar esse período aqui com o Braga. Então, o Braga está aqui com a gente hoje e a gente vai conversar sobre a questão da participação popular na gestão Toninho e Isalene. Lógico que a gente vai depois também perguntar para o Braga a opinião dele sobre outros períodos, né? mas o foco central é a gestão Toninho e Isalene. Braga, pode ligar seu microfone aí, acho que já está ligado, né? Uma boa tarde, você tem, fica à vontade para fazer sua exposição inicial, depois a gente abre para uma rodada de perguntas, para quem quiser fazer alguma pergunta para você. Boa tarde, Braga. Boa tarde, Adriano. É, obrigado por esse acolhimento seu. É muito bom saber que até hoje o que nós fizemos há 20 anos repercute eu acho que repercute tem que repercutir mesmo e, e é muito bom esse é o primeiro ponto quer dizer é participar aqui dessa conversa retomar nossa história para a gente poder enfrentar o nosso futuro no lançamento do OP na cartilha do OP é, tinha uma frase quem tiver a cartilha ainda é, que dizia eu lembro que foi uma Alípio que entrou Alípio Freire é, temos futuro porque temos passado. Não é? Essa frase gravou bastante a nossa experiência, ela está no primeiro caderninho que nós publicamos, é, quando a gente começava a discutir a metodologia. Não é? Temos futuro porque temos passado. E esse seu acolhimento agora muito gratificante. É? Inclusive porque você não só participou como conselheiro, é, mas o movimento hip-hop se agregou, reivindicou, passou a fazer parte do OP por uma reivindicação do movimento. E você estava lá, representa esta, esta construção, digamos Então, obrigado pelo acolhimento, parabéns aí ao coletivo, ao centro cultural, essas atividades de formação em geral. Eu acompanho algumas, participo de uma, enfim. É, mas é sempre muito importante esta esta produção. Mais ainda, é, falar de poder contribuir, é, refletir sobre a nossa experiência concreta para pensar o nosso futuro e a atualidade que nós vivemos. Né? É, eu queria dividir aqui em três, em três pontos. Não é? é Um pouco o programa e o partido, a questão da participação popular no programa e como que eu penso a questão da participação popular, desde logo, com política de partido, falar um pouco dessa construção, um pouco da experiência dentro do Estado, de governo, em relação do OP com as secretarias que é objeto da dissertação que eu fiz depois, e um terceiro ponto que é um pouco pensar, que também é objeto da dissertação que eu fiz depois da experiência, é a questão do território, da cidade, questões mais gerais sobre a cidade, mas a partir do território. Não é? É, então, o que eu pensei aqui, a partir desses três pontos, fazer essa abordagem. Não é? tá bom a voz, o som está bem? Tranquilo? Nós não temos condição de atender. Está ótimo, Braga. Estamos te ouvindo perfeitamente. Legal. É, então, vamos lá. É, o Grano já falou, né mas enfim, é, como com um vício de formação, partindo da realidade, para fazer um retrospecto, é, infelizmente, é, a atualidade que a gente vive é muito despolitizante, é, despolitizante, despolitizada, é mais do que despolitizado, ela é despolitizante. Ela, ela, se não combatida, ela tende a tornar as coisas mais difíceis. Eu começo por isso, porque quando nós ganhamos a eleição, com o Toninho, e além disse é, acho importante também, talvez, quando depois eu falo disso, é, a gente estava é, quase que na crista, talvez, da onda vermelha. As experiências do PT de gestões municipais. O Lula ainda não tinha sido eleito presidente. é, Mas as experiências municipais do PT colocaram, trouxeram a questão da participação como um, uma variável importante, determinante para o nosso governo. Para a, nossa, a ideia do modo petista de governar dentro do modo petista de governar a questão da participação e a inovação que foi a experiência do orçamento participativo em Porto Alegre e que se propagou para o Brasil. Quando a gente ganha a eleição em 2000, para é, tomar posse de 2001, essa, essa essa experiência, digamos assim, de participação na definição é, do que, de onde usar o dinheiro público, já era uma experiência que vinha acontecendo. E esse é um ponto importante para entender, inclusive, como que isto é, entrou no nosso programa e depois entrou no nosso governo. Né? Mas é importante esse contexto, onde a participação ganhava força, as experiências municipais também é, compunham a experiência do PT. Depois da experiência federal com o governo Lula, essa experiência de gestão do partido toma outras proporções. Mas até então a questão do OP era uma questão muito importante, marcante. Eu começo por isso também, porque, infelizmente, a despolitização hoje deixa ou coloca mais dificuldade para discutir a política e a política como instrumento de transformação. Então, é, como que isso chega? Que ponto importante. É, eu lembro, tentei achar aqui, não achei meu caderninho vermelho, mas o caderno vermelho que era o programa do PT 2000. Aliás, PT e PSTU. É uma chapa que, é, no conjunto, a esquerda não, não nos acompanhou no seu PSTU. Não é? Agora nós estamos com o PSOL, é, neste ano. Não é? Mas, este programa neste programa, é, quem, quem escreveu a parte do programa que tratava da participação popular, que propunha o OP, na verdade, foram os companheiros, que eu não sei como é que chama hoje, mas da DS, Democracia Socialista, é o é, que é o pessoal que era hegemônico, não sei como é que está hoje, lá em Porto Alegre, onde a experiência de OP tem a sua origem. Então, eles pegaram é, um texto do, do Biratã, que foi um dos, uma das pessoas que ajudou a construir o OP em Porto Alegre, o Biratã de Souza, que tem um livro publicado com o Tarso Gerro, mas eles pegaram um texto do Biratã eh, e transcreveram eh, esse texto, resumiram o texto e colocaram esse texto eh, no programa do PT. Né? Então, o nosso programa, o Caderno Vermelho, ele tem eh, na proposta de participação no orçamento, no orçamento participativo, uma referência muito forte em Porto Alegre, inclusive porque, é, ao pé da letra, é, o texto do programa tem origem lá em Porto Alegre. Então, importante isso, a DS, eu vou repercutir isso depois, a DS, certamente, quando é, fez a proposta, colocou a proposta no caderno, é, tinha a ideia de que eles coordenariam o orçamento participativo em Campinas. É, então, tem dois pontos. É, a proposta no programa era bastante radicalizada. Não é? É, a ideia de debater no orçamento participativo 100% dos investimentos é uma proposta bastante radicalizada. É, se a gente pegar, por exemplo, é, Edmilson em Belém, que era que é outra experiência importante, o que é o pessoal do do PSOL hoje, a tese deles era que nem nem todo o investimento deveria ser objeto de discussão no OP. Né? Então, a nossa proposta de discutir no OP 100% dos investimentos da prefeitura, ela traz esse, um conteúdo de radicalidade enquanto proposta e que tem na sua origem a experiência de Porto Alegre colocada no programa pela DS que tinha a ideia, me parece, pelo que eu vou comentar a seguir, é o interesse de coordenar o OP no governo. Então, são o é um primeiro ponto, né? Quer dizer, como que isso vem para o nosso programa? É, o conteúdo que ele traz, a sua radicalidade, por que foi, como foi, né? E isso tem consequências para a experiência, né? Em então, quanto programa? É, e o programa ficou, até porque o Toninho explorou bastante o programa na campanha, né? o programa, o caderninho vermelho, ficou bastante emblemático na gestão. Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, é, isso vem para o nosso programa em um momento é, de uma é, grande experiência nacional de administrações petistas, municipais petistas, onde a questão da participação e o orçamento participativo em especial tinha. É bastante importância, né? ocupou e ocupava um lugar importante, isso chega em Campinas com esta radicalidade numa campanha que nós ganhamos a eleição partindo PT e PSTU, quer dizer, praticamente sozinhos, né? é uma composição de governo, enfim, não vou entrar em detalhe disso, mas eu quero marcar essa questão de como a radicalidade do programa, é, é, como que isso entra no, no no programa, como que isso entra no governo. Né? E talvez seja importante dizer que é, quem acabou coordenando a implantação e a execução do OP é, não foi é, a DS, foi o Fórum Socialista, eu era do Fórum, a Isalena era do Fórum, hoje é MS, militância socialista, e que também, retomar isso, enfim, depois de umas prévias bastante. É, sintomática também, não sei se foi discutido isso no curso aqui, mas a nossa, a nossa prévia, essa composição, Toninho Isalene, não foi uma composição que surgiu do nada, e nesta composição acabou ficando para o Fórum Socialista, na pessoa da Isalene, vice-prefeita, é, coordenar o orçamento participativo. É? Quer dizer, uma proposta radicalizada, feita pela DS para que a ADE implantasse, mas quem acabou implantando foi o Fórum Socialista, o fórum que tem uma tradição extraordinária de, de organização popular, de movimento popular, de relações com a base da pirâmide, e que certamente foi muito importante na experiência. Mas a proposta em si não veio do fórum, isso que eu quero marcar. E isso no governo, só para dar um exemplo, depois eu retomo isso, não é? É, no governo, é, quando nós iniciamos, a Isalene, vice-coordenadora da participação popular, Toninho Prefeito, antes de ser assassinado, né, a gente estava ali nos primeiros meses é, trabalhando, pensando como implantar aquilo que estava no programa. É, e é, nossa proposta, portanto acho que para quem... É, pensa em democracia, quem pensa em democratização, tem questões que são sintomáticas. É, não dá para não dizer que o Durval, que era secretário de governo, é, na pessoa do Durval, na verdade, que era secretário de governo, secretaria de governo, em uma reunião do secretariado, Apresentou para o secretariado uma proposta diferente da proposta que nós estávamos implantando, que nós estávamos trabalhando, e que a Isalena apresentaria como coordenadora e vice-prefeita ao secretariado. Quer dizer, no dia que combinamos de apresentar para o secretariado o que seria a proposta efetiva de implantação do OP, a Secretaria de Governo apresentou uma contraproposta, na reunião do secretariado. É... Não acho que isso seja um evento qualquer. Né? É, eu vou, vou retomar isso, mas acho que quero marcar isso. Quer dizer, é, a, a proposta, a metodologia, a forma de fazer o OP, ainda que em termos gerais ela estivesse no programa de governo, no governo, a, a, o jeito como ele seria feito, em especial, por isso que eu quero retomar isso no final, é, a divisão espacial da cidade, as regiões do orçamento participativo, é, a gente tinha uma divergência, teve uma divergência que não é teórica, na verdade, é, com a secretaria de governo. E desta, deste movimento da secretaria do governo dentro do governo, né, é, acabou que a gente montou um grupo de trabalho, eu e o, o, eu não me ligamos, o Gustavo, que era um que trabalhava com Durval, que era assessor de Durval e para tentar das duas propostas construir uma enfim tentar não das duas propostas construir uma e acabou que no que era mais é, sensível nas diferenças é, que eram que são que eram as divisões regionais do orçamento participativo acabou prevalecendo a nossa e nós adotamos as administrações regionais de Campinas como regiões do P a proposta deles era que nós fizéssemos uma discussão com os movimentos sociais populares é, antes de definir as regiões. Né? E nós, até por uma questão é, de tempo de governo, né? a gente não tinha. Não tinha é, quatro anos é quatro anos é quatro anos, então a gente não tinha muito tempo para ficar discutindo região. A nossa ideia foi: vamos partir do que nós temos, as administrações regionais. Até como forma de valorizar os administradores regionais, subprefeitos, dentro da estrutura do OP, dar a eles papel na construção dessa organização de base da participação, nós optamos pelas divisões regionais é, das 14 ARs, que eram, e quatro subprefeituras. Não é? Hoje estão seis subprefeituras e 12 administrações regionais na cidade. Então, mas essa é uma questão importante, vejam. É esse grupo, essa corrente, essa força política do partido que escreveu a experiência no programa, reivindicou a sua execução dentro do governo, continuou trabalhando para que é, de alguma forma tivesse participação influência na própria experiência do AP. Então, é, e esta é uma questão importante, porque eu penso hoje, depois da experiência, depois da dissertação, com muito mais clareza, que esta ideia de participação, a questão da participação, eu tomo como política de partido para fazer a gestão do aparelho de Estado capitalista. Não é? Para mim é uma política, não penso participação como política de Estado. Eu penso a participação como política de governo para fazer a gestão do Estado capitalista e, com a participação, poder enfrentar as dificuldades que é tirar o Estado da reprodução da lógica hegemônica e fazer o Estado incorporar, agir, no sentido de transformar a realidade da cidade onde a gente administra, enfim, onde é, a esquerda esteja no governo e queira mudar a realidade do espaço, da cidade. Então, é, por que eu estou começando por isso? Para dizer isso, né? quer dizer, se a questão da participação né, não estiver muito bem localizada no programa, não estiver muito bem localizada no governo, é, e nós, nesse sentido, a Isalene, vice-prefeita, é, o programa dizia, falava de uma coordenadoria ligada ao gabinete do prefeito. Acabou a, a coordenadoria sendo ligada ao gabinete da vice-prefeita. Né? Depois, com o assassinato do Toninho e a ascensão da Isalene a prefeita, a coordenadoria acabou se é, é, acostando junto ao gabinete da prefeita, até porque não tinha é, vice-prefeito e vice-prefeita. Né? Mas essa centralidade da participação estava no nosso programa, foi colocado no nosso programa foi construído no no começo do governo com esta centralidade, né? é sob a responsabilidade da vice prefeita é, é, e em meio a uma disputa interna no governo de como seria a sua efetivação para dar uma dimensão da importância disso como programa de governo, né? é Então é primeiro ponto, o segundo ponto é a experiência em si, né? É, enquanto governo poderia antes ainda com a estratégia geral, para entender, inclusive, o que eu vou falar agora, é, a nossa experiência tinha duas é, matrizes, uma matriz, na verdade, de acolhimento de demandas de, de assembleias populares, regionais, é, que era uma matriz regional, as assembleias regionais, que a gente, de novo, partimos da administração das administrações regionais, 14 administrações regionais e quatro sobre prefeitura, o que, é que eu compôs 18 regiões na cidade, território da cidade subdividido em 18 regiões, e as assembleias temáticas, em especial é, as secretarias, temáticas aí, secretaria, no primeiro momento, saúde, educação, assistência, é, que já tinham conselhos estruturados, né, a saúde, a assistência, tem vários conselhos, enfim. É, mas essas políticas mais tradicionais, digamos assim, como temática. E criamos a temática da cidadania, a ideia de dar voz a, a, a segmentos sociais é, menos representativos e com mais dificuldade de ser ouvidos. Né? As mulheres, a questão da homossexualidade, é, os homossexuais, e, o movimento LGBT, que também entrou depois, na verdade, é, a questão dos cadeirantes, da deficiência, das mulheres, dos negros, da juventude, né? é, que compõe a temática da cidadania. Então, a gente tinha plenárias temáticas e plenárias regionais, como é, lugares de origens de demandas. Né? É, essa, essa matriz significou o quê? É que as secretarias de governo né, tinham Assim como os administradores regionais, as secretarias também tinham um papel no OPE. Não é? A saúde, a educação, a assistência, é, tinham é, papel no desenvolvimento econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, política de trabalho e renda, geração de trabalho e renda, foi uma demanda, foi uma assembleia. Era matemática, é matemática, e a assembleia era bastante interessante. Tinha desde produtores rurais, pequenos e médios empresários, comerciantes. É, pessoal da Economia Informal, lembro muito do pessoal ali do Terminal, da CESER, enfim, do, do, do Carlinhos do Carlinho Camelô, que virou vereador depois, enfim. tinha tem essa temática que tinha esses segmentos que participavam também. Né? É, mas eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, é, para construir esta metodologia, certamente, as secretarias se envolveram, tiveram um papel. E um ponto importante é, que eu quero discutir aqui é quando a gente pensa uma gestão democrática com participação, é a ideia de democracia é uma ideia que faz parte do governo. Né? É, e esta ideia de democracia dentro do governo é uma ideia que, em geral, ela é pensada desde a autonomia da dos órgãos, das empresas, das secretarias, dos ramos do Estado, digamos assim, é, para fazer a sua política. Não é? É, a saúde tem a sua política, a assistência tem a sua política, o saneamento tem a sua política, o transporte tem a sua política, essa coisa da fragmentação das caixinhas do Estado, da é? é, gestão departamental e autonomia das caixinhas. É, esta, esta coisa, essa questão, da autonomia, também do nosso governo, e com a experiência do OP, ela foi muito significativa. E mais, talvez, do que é em geral, em função do assassinato do Toninho. Não é? E aí, desde logo, o termo assassinato não é qualquer coisa, porque é, a perda... Para além da perda da pessoa, do militante, né, do companheiro, que não é pouca coisa, enquanto governo, enquanto capacidade de diálogo com a cidade e de diálogo com o partido, é, por isso que eu comecei, falei das prévias no começo, a legitimidade que o, Tominho, que o Toninho é, tinha, teve com a prévia e com a eleição em Campinas, é, mesmo. É que o Estado capitalista funcione com a autonomia das secretarias, né? com a autonomia dos ramos, é natural, digamos assim, uma certa autonomia, com assassinato do Toninho, isto que já é algo natural, aspas, natural, né? mas estou colocando aqui como uma questão para a gente poder refletir, essa ideia de democracia interna, que é uma questão importante para a gente, ninguém é contra a democracia interna, mas isso virou uma coisa desenfreada. Quase que cada secretário, cada presidente de empresa pública fazia o que queria. Era muito difícil, foi muito difícil é, no período de Zalena, após a sorte do Sinato Toninho, essa recomposição, não é? essa, essa articulação é, para dentro do governo de tal forma que as secretarias pudessem ter uma atuação mais homogênea na intervenção, na realidade, no diálogo com a sociedade. Então, essa é uma questão importante, porque isso reflete no OP, repercute no OP, é? repercute na política de democratização e isto, vejam, é, se não fosse o um programa, mas por isso que eu comecei também falando do programa, se não fosse o um programa, é, muito dificilmente, é, o que as secretarias, digamos, fizeram assim, é, em torno do OP seria muito menor. As dificuldades de fazer as secretarias dialogarem com o OP após o assassinato do Toninho foi muito grande e maior com a própria, com o próprio assassinato do Toninho, porque é, o, assassino, o vácuo, mas a de é, certamente não foi é, construída para ser a prefeita, ela não disputou a prévia, não disputou a eleição, senão como vice, né? É, a, a disputa interna do PT racha no fórum, que eu queria falar hora sobre, sobre isso, como essa composição na prévia para a eleição para o Toninho e como isso repercute no, no governo depois com a assassinato do Toninho, essa, essa dispersão das secretarias e a necessidade de eh, as secretarias estarem no OP, seja enquanto movimento de construção de demandas de, a escutar a comunidade, o movimento, as pessoas, as regiões, seja no sentido de implantar as demandas aprovadas no OP. É, quer dizer, é, num governo onde cada um faz o que quer, é como fazer com que é, as secretarias cumpram aquilo que foi decidido no OP. é uma dificuldade, estou colocando aqui, para a gente poder refletir, porque, me parece, a gente quer um governo que transforme a cidade, a gente precisa do conjunto das caixinhas trabalhando na mesma perspectiva. Né? E esta, esta unidade na diversidade aumenta a capacidade de intervenção do governo e diálogo com a sociedade. Isso não foi nosso, nosso forte. Nosso forte foi a autonomia das áreas. Atravessado é, pela disputa com a direita através do Correio Popular, que é incrível, incrível. Adriano falou aí, né? Quer dizer, incrível uma cidade como Campinas não ter um jornal decente, incrível. O que nós vivemos é, lá atrás, desde o nosso governo, lembro da campanha Correio Mente? É, eu lembro o, o, quando nós ganhamos a eleição, o Correio Popular falando o que, que a gente estava fazendo, era uma política... É, inspirado em Paulo Freire que era de digamos assim ir à base da pirâmide para organizar a base da pirâmide e era isso mesmo o Correio Popular estava certo não tem nada mais, na minha opinião freireano do que participação democracia direta é, trazer a pessoa para entender a sua realidade debater a sua realidade e participar da construção do que vai ser o seu futuro é, como parte não como é, um, uma pessoa que fica sentada escutando informações, alguém que está dizendo que sabe construindo um conhecimento coletivo. Então, Correio Popular, quando nós ganhamos a eleição, já começou a falar mal do OP, antes da gente plantar o OP, porque sabia e sabe o risco que é uma sociedade, é, pelo menos, é, os subordinados se organizarem. Não é? Então, ver nós temos, por um lado, e aí, é, a cidade de Campinas tem, felizmente, essa tradição. Tinha. Eu, sinceramente, não sei como está hoje com essa crise, tantas dimensões que a gente vive. né é, Não sei como é que está a organização popular nos bairros da cidade de Campinas hoje. Não tenho trabalhado com isso. É, mas a nossa tradição é praticamente todo bairro ter a sua associação de moradores. Então, Campinas tem uma forte tradição de organização popular na base da pirâmide. Assim como nós temos praticamente todas as tínhamos praticamente todas as categorias de trabalhadores organizados com sindicato em Campinas. É uma cidade bastante complexa, no sentido que ela traz bastante variável. Então a gente tinha, ver um governo é, é, onde com uma dificuldade de organização do poder central, digamos assim, com o assassinato do Toninho uma ampliação da autonomia das secretarias, a ideia de cada um no limite fazer o que gostaria de fazer para no seu aparelho. E a necessidade de que esses aparelhos todos, minimamente, digamos assim, respeitassem a dinâmica do OP, seja na formulação do plano de investimentos, na discussão do que seria... O plano de investimento com o conselheiro, seja depois da implantação destas demandas, da execução daquilo que o conselho definiu. Considerando que o conselho definia 100% dos investimentos, a secretaria que não se adequasse, digamos assim, que não dialogasse com o OP, tirando essa nada que tem no orçamento próprio, é outra questão, né? mas também vou falar um pouco sobre isso, mas a secretaria que não se aproximasse do AP teria dificuldade. Eu lembro quando o Walter virou secretário de governo, assumiu a Secretaria de Cultura, e a gente conversou, enfim, ele estava assumindo, queria um pouco entender a dinâmica do AP, para ele poder, enquanto secretário, enquanto colocar o aparelho da Secretaria de Cultura para participar do AP, porque inclusive a gente estava construindo a temática da cultura, né? Sim, Mas esse é um outro ponto, né? Como implantar uma política de governo que demanda uma centralidade mínima do conjunto das secretarias, é, claro que é, é mesmo, Que demanda uma uma articulação minimamente articulada das secretarias com o AP em um governo onde a tendência foi radicalizada, a tendência da autonomia dos ramos foi radicalizada depois do assassinato do todinho. Então, um pouco da nossa dificuldade, digamos assim, de operar o AP em meio a um governo fracionado, disputado internamente, como a direita que mordia e que morde monopólio da comunicação no Correio Popular, que depois deu o que deu aí no governo Jonas, Não quero nem falar disso, enfim, é, mas esse tipo de oposição que a gente tinha, e as dificuldades internas né, de fazer as secretarias dialogarem com isso. Só para dar um exemplo, é, estava revendo minha dissertação aqui, é, um dado interessante que eu explorei lá na dissertação, a saúde que é o ramo digamos assim que mais tem tradição de participação na saúde a questão das conferências a questão de do... Campinas é referência Campinas foi a primeira cidade onde teve como presidente do conselho municipal de saúde a Graça é uma companheira da sociedade civil quer dizer a saúde em Campinas é referência em muitos aspectos, inclusive no sentido da participação. Foi a primeira cidade que teve como presidente do Conselho Municipal de Saúde uma conselheira representando a sociedade civil. Para falar um pouco da cidade, um pouco também dimensionar a complexidade da relação do OP com a saúde. Não é um aparelhinho qualquer. Então, se a gente pegar a saúde A saúde foi a assembleia temática da saúde Como eu falei, tinha assembleias regionais e assembleias temáticas A assembleia temática da saúde, construída junto com o pessoal da saúde A participação das pessoas na assembleia É a assembleia que mais tinha participação de trabalhadores do Estado Trabalhadores do ramo da saúde. Não é? Seja é, é, trabalhadores do centro de saúde, trabalhadores da Secretaria de Saúde, enfim, profissionais da rede pública municipal de saúde, participavam da Assembleia Temática de Saúde. Tinha também é, usuários do serviço de saúde, mas mais de 40% dos participantes da Assembleia Temática de Saúde era, eram profissionais da saúde. Isso é importante, se você pegar na assistência, 70% dos participantes da Assembleia da Assistência não eram profissionais da assistência. Tinha uma parte significativa de entidades, coisa que não tem na saúde, entidades sociais, ONGs, em resumo, né? e muitos usuários da assistência social. Na saúde, a gente tinha muito mais profissionais das redes municipal de saúde do que usuários, e a entidade não tinha. Então, o público participante das temáticas era bastante diferenciado. Na educação, a mesma coisa da assistência. A maioria dos participantes da temática da educação eram pessoas da sociedade civil, digamos assim, é, do que... É, Trabalhadores do Estado, trabalhadores da rede municipal de educação. É, tinha, mas era menor a quantidade. É, só na saúde que, essa, que esse coletivo de trabalhadores do Estado, trabalhadores do serviço municipal, era maior. É, então, um quadro interessante, porque é, partindo disso, considerando isso, com isso, enfim, não é, isso não é determinante na educação, é, mais uma outra variável que ajuda a entender essa, e ajuda a entender o resultado final, quer dizer, na saúde, a saúde foi o tema que menos incorporava demandas que vinham das regiões e é o tema que mais incorporava demanda que vinha da Assembleia Temática, quer dizer, as demandas da Assembleia Temática da Saúde, onde a participação era majoritariamente de trabalhadores do ramo da saúde, estas demandas eram priorizadas, eram mais acolhidas do que as demandas da saúde que vinham das assembleias regionais. Na educação, a maioria das demandas acolhidas eram demandas que vinham das regiões. Na assistência, a maioria das demandas, na verdade, a maioria das demandas era é, temática, mas é, era quase que a mesma proporção, foi quase que a mesma proporção, mas é importante perceber é, que o coletivo de pessoas participantes, da, porque o que aconteceu na assistência? É, as pessoas nas regiões ameritãs, movimento popular, regional, de bairro, nas regiões, ao perceberem a dificuldade de, na região, priorizar o tema da assistência, que em geral a prioridade ficava a educação, o pavimento, aquelas coisas, saneamento, né aquelas coisas mais objetivas do que a questão das políticas assistenciais, as pessoas, a militância, a vida política nas regiões, essas pessoas foram para dentro da Assembleia Temática, colocar demandas que seriam, que eram, que são de regiões, para serem demandas acolhidas pela Assembleia Temática. São um movimento bastante interessante Então, quer dizer, você acaba tendo uma participação é, menor do que a saúde é, de aprovação de demandas temáticas. Mas, se você for na origem desta, desta, desta demanda, você vai ver que quem a propôs dentro da temática foi uma proposição originária de uma articulação local, de local de moradia. Não é? Esta dinâmica local-temática, que eu estou querendo explorar aqui a partir é, da autonomia dos ramos, não é? de como as pessoas se organizavam para participar das temáticas, para participar das regiões, e como que essas diferentes origens de demandas repercutem na dinâmica do governo e na própria implantação das demandas do AP? É? Retomando: não é? Quer dizer, a saúde foi a que menos incorporou demandas que não foram da temática e foi a que menos realizou demandas que não eram demandas da temática. A educação, é, é, em termos de incorporação, é, não é tão, fica entre a assistência e a educação, a assistência à saúde, né? Incorpora mais, mas não tão quanto quanto a ciência, quanto a assistência e executa mais do que executou a saúde. A assistência incorpora mais e executa mais, quer dizer. É, em termos de ramo, ramo saúde, assistência, educação, a saúde, a saúde que é a, o ramo que tem maior tradição de participação foi o ramo que menos incorporou demanda do op A educação, que tem menos tradição de participação, não significa que não tenha. No nosso governo, inclusive, nós criamos a ideia do conselho de escola definir o recurso lado do... como que é o nome? É, recurso pai a pai, né? O recurso da escola, não sei como é que está hoje em Campinas, mas o nosso governo, o recurso que ia para a escola, quem decidiu o que fazer com esse recurso era o conselho de escola. né? Inclusive, isso foi potencializado, foi da autonomia, a questão da participação atravessou o nosso governo. Então, vejam, é, na assistência existia na saúde, existia na educação, nós potencializamos né? o fortalecimento dos conselhos de escola. Mas, esta participação nos ramos, que é importante, não estou falando aqui qualquer é menos ou mais importante, estou discutindo aqui a ideia de autonomia dos ramos, democracia de governo e a implantação de um programa que tem a participação no orçamento, que tem uma forma, foi essa nossa experiência, foi uma forma de organização do orçamento é, que, que dialogava com toda a secretaria. Né? A secretaria não tinha cada uma a sua forma, ainda que a secretaria tivesse em cada uma a sua forma de participação, seu conselho. Né? Então, nós fizemos, pela primeira vez na história de Campinas, a Conferência Municipal de Habitação, duas, fizemos a Conferência Municipal de Transportes, então, quer dizer, criamos, retomamos o Conselho Municipal de transporte. A política de participação, ela se espraiou na cultura, movimento, o Conselho de Esporte, o Conselho de Cultura, os conselhos foram todos revitalizados. E uma ideia do OP foi reconhecer isso e dialogar com comigo, né? com mais ou menos é, êxito. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, ó, para resumir o segundo ponto. né? Enquanto gestão de uma experiência de democratização na definição dos investimentos. Nós vivemos uma realidade de completa autonomia dos ramos. Mesmo assim, a maioria das secretarias fez, executou a maioria das demandas. Mesmo a sanasa, não é? A sanasa, como eu disse no início, tem um orçamento próprio. Não depende da secretaria de finanças da prefeitura para compor o seu orçamento. Mas, mesmo a SANASA é, se articulou ao OP e boa parte das demandas do OP que foram aprovadas no tema saneamento foram implantadas, executadas pela SANASA. É, é, vou retomar esse tema da SANASA para falar outros aspecto, outro aspecto depois, mas quero, mesmo nesta dimensão de empresa, né, uma empresa pública municipal, a SANASA dialogou com o OP. Não foi 100% dos investimentos na Sanasa, mas a NASA dialogou com a OPEI. Boa parte das demandas do OPEI para saneamento de água e esgoto foram executadas pela Sanasa. Mas é meio que uma. Em termos de governo mais geral, a nossa experiência é de autonomia dos ramos, é, é, numa disputa interna, em que a gente fazia o quê? Na verdade, nesse sentido instrumentalizar os conselheiros para poder acompanhar a discussão junto à secretaria, não tinha muito o que fazer. A gente discutia internamente, discutia no secretariado e, com o conselho, dava aos conselheiros todas as informações, era um princípio que estava no nosso, na nossa, nosso caderninho, na metodologia, um princípio era da melhor e mais digna informação possível para os conselheiros para que eles pudessem atuar de forma precisa, né, consciente, em condições de intervenção. Então, são dois pontos. Quer dizer, um programa que vem do partido para fazer a gestão do estado, um programa radicalizado, que tem inclusive na sua implantação uma disputa interna no governo, um governo que é atravessado por um assassinato, assassinato do prefeito, que desconfigurou a composição política do partido, construída nas prévias, que aumentou a individualidade e a autonomia dos ramos. O nosso problema, nossa questão, que era o orçamento participativo, a questão da participação popular, a participação popular, de forma geral, foi muito bem a questão dos conselhos, a gente fez um, um jornal dos conselhos, eh, fizemos uma boa discussão sobre construir uma casa dos conselhos, uma boa política de formação, obviamente poderia ter sido melhor, mas a questão do OP estrito-senso com esta autonomia dos ramos é uma questão bastante eh, sintomática e que repercute tanto nas demandas que foram incorporadas pelas secretarias, tanto na capacidade de execução, digamos assim, de resposta das secretarias para com as demandas do OPD. Não foi uma coisa linear entre os ramos do Estado. Uma questão que talvez seja importante destacar aqui, a temática da cultura. Eu comentei aí com o Adriano a temática da cultura. quer dizer essa temática que a gente criou não por conta da secretaria né? diferente da questão da, da assistência da educação da saúde transporte né a gente criou porque na cidade no, no governo na verdade nós é, recebemos a reivindicação de alguns movimentos entre eles o movimento hip hop mas também o pessoal do movimento lgbt é, é, vários artistas, enfim, vários movimentos, reivindicando que, que, que tivesse no OP um espaço que, se, que eles pudessem apresentar as suas demandas. Esses, essas articulações culturais, artísticas das cidades. Né? O movimento foi articulado junto com o movimento LGBT. A gente acabou incorporando o movimento LGBT na temática da cidadania, é, considerando como um segmento social não é? é junto com com outros segmentos mulheres juventude idosos não é e a gente criou a temática da cultura onde é, é, junto aí junto com a secretaria de cultura a gente procurou dar ouvido aos movimentos culturais e de esportes né? esportistas de, de campina é, mas é uma outra temática. Mas essa temática ela não tem uma ela não nasce de uma vinculação direta à secretaria. Não significa dizer que a secretaria de cultura não teve também a sua a sua autonomia na gestão da sua política. É? É, essa essa essa questão atravessou a cidade inteira. Por último, um terceiro ponto aqui, é, é a questão da cidade, né? A partir dessa experiência do AP. uma coisa que me marcou muito e que desde então me fez é, tomar o território como objeto de análise, de formulação, de entendimento da realidade. Né? É, só para dar um dado, é, eu fiz um artigo, isso está na minha, minha dissertação também depois. É, uma intervenção muito importante do nosso governo foi a questão do saneamento. Né? Quando nós tomamos pós-Campinas, é, tinha 5% de esgoto tratado. Nós entregamos é, com quase com, plena, com quase setenta por 70% de esgoto sendo tratado. Não estava por 70% sendo tratado porque parte das obras estavam em execução. Quer dizer, nós pegamos uma cidade com praticamente 5% de esgoto tratado, entregamos a cidade com praticamente 70% de esgoto tratado, né? é então, uma intervenção que não tem como ser conto. Não, é? não tem como ser conto. Agora, se a gente colocar isso no território, na cidade, pensar esta intervenção na cidade, e eu fiz isso usando, inclusive, a tese do Toninho, partindo da tese do Toninho, Antônio da Costa Santos, nosso, nosso companheiro assassinado, Toninho, do PT, né? que ele discute lá, é o nascimento do sistema de água e esgoto na cidade de Campinas e como que esse, que esse sistema acompanhou a acumulação capitalista na cidade. Se a gente pegar esse 70% de tratamento de, gozo, de esgoto que foi encaminhado no nosso governo, ele complementa esse ciclo. É, ele, é como se, digamos assim... É, Alguém pode ficar bravo comigo ao dizer isso, mas é, qualquer um que assumisse a cidade e que acelerasse o processo faria o que foi feito. Ou seja, o que nós fizemos foi acelerar o processo, nossa nada. e que foi ótimo sair de 5 a chegar a 70. Agora, esse processo é, não inverteu a lógica de uso e ocupação do território campineso. Ficou de fora dos 70% a região do Campo Grande, Ouro Verde, ou, digamos assim, é, o lado para lá, eu estou para cá da Anhanguera, eu estou aqui no, no Barão Geraldo, estou aqui no norte de Campinas, né? a região sul, sudoeste, noroeste, sudoeste, né? É mesmo a parte da sul, mas mais é, é noroeste, sudoeste, é, desde Aparecidinho, aquela região para lá da Anhanguera, da ficou preterida no plano de investimento da né? A bacia, se eu não me engano, é a bacia de Quilombó. Né? Quer dizer, é, em contrapartida, as demandas do OP, vou pegar aqui a bacia direitinho, é, as demandas do OP foram majoritariamente para aquela região. Né? Quer dizer, é, eu fiz um artigo, por enquanto de economia política mostrando exatamente isso, quer dizer, duas intervenções que são, é, que são importantes para a cidade, não há como negar a importância é, da intervenção no saneamento, sair de 5%, chegar a 70%, mas esta intervenção ela não mudou a lógica de uso e ocupação do território. Ela deu continuidade à lógica de uso e ocupação do território. Em contrapartida, o OP, é, desculpa, é a bacia Capivari, que fica lá na região do Campo Grande do Verde. né? Em contrapartida, o OP, inversamente a isso, levou a maioria dos investimentos para aquela região. As regiões que mais tiveram investimentos do OP foi exatamente a região... É, noroeste e Sudoeste. Né? Quer dizer, as regiões que menos foram acolhidas com a demanda de saneamento, que saiu de 50, de 5% para 70%, foram as regiões mais acolhidas com demandas do que AP que são as regiões mais carentes da cidade de Campinas. É, é uma coisa. Isso me marca muito, é, porque, é, na minha opinião, permite perceber a diferença de uma de um plano, seja ele qual for, né, ou entre planos e a importância do orçamento participativo. E eu vou concluir por aqui com isso, quer dizer, é, o que, que nós conseguimos fazer com o OPEI, e por isso que a gente apanhou bastante e, e até hoje a gente tem uma dificuldade grande enquanto governo de reconhecer tudo que nós fizemos. Em função, inclusive, dessa nossa disputa interna, dessa nossa dispersão interna, quer dizer, é, o que nós fizemos, nós apanhamos por isso, nós tiramos, digamos assim, o dinheiro que era empregado enquanto investimento na região, é, nas regiões menos é, é, desfavorecidas, ou aplicado nas regiões mais favorecidas da cidade, nós tiramos esse dinheiro deste lugar e levamos para a periferia seja em termos espaciais. Né? É isso, isso. Isso fez com que setores, setores conservadores da cidade mentissem o que mentiram sobre o AP. Né? Desde que teve desvio de recursos, As mentiras do Correio Popular. Né? Objetivamente, é, não é fácil você fazer esse tipo de movimento. É, e, aí, e aí aqui tem tá um conjunto de questões, por exemplo, para concluir, né? é, para deixar para o debate também. É, uma das críticas que eu não concordo, é, mas que se faz O OP, que se fez muito ao OP, é que a gente, no OP, deveríamos é, aprovar demandas é, fáceis ou mais factíveis, digamos assim, para serem realizadas. Eu discordo radicalmente disso, porque se a gente considerar, se a gente priorizar, se a gente considerar que o critério de priorização na execução são as coisas que estão mais fáceis de serem feitas, as coisas mais fáceis de serem feitas tendem a estar juntas, próximas, associadas ao modelo hegemônico de uso e ocupação do território. Não é? é mais fácil fazer uma rede de esgoto, uma uma estação de tratamento de esgoto, numa região onde você tem todos os coletores já organizados e articulados, onde já se desenvolveu um sistema de captação e de, e de afastamento de esgoto, próximo a regiões que tem água e que pode o desgoto ser descartado. Você tem essa estrutura já pré-estabelecida, é mais fácil você terminar a obra, como foi o caso dessa nave. O difícil, que é isso que eu acho que é a importância do OP, é você pavimentar, por exemplo, o satélite íris, onde você tinha, não sei como é que está isso hoje, não é? você tinha na planta genérica de valores na cidade um mapa. Que não correspondia à realidade vivida pelas pessoas no lugar. Onde no mapa tinha rua, lá tinha casa. Onde no mapa tinha casa, lá tinha poste. Então, quer dizer, é todo um trabalho de reconstituição da planta baixa, do bairro, do mapa, para poder fazer o um, um projeto de pavimentação, para depois licitar o projeto, para depois licitar, executar a obra. Agora, se essa demanda não é incorporada no OP ainda que ela demande um tempo para ser efetivada, este problema de, de ajuste do mapa e da realidade, do fictício e do real, do do, né, do do que está no computador e da vida real das pessoas, essa divergência não seria enfrentada se essa demanda não tivesse sido aprovada no OP Então, é, eu paro por aqui, acho que eu já falei bastante, né? É, essa, essa capacidade que o OP tem de colocar o bode na sala, de fazer a, o aparelho enfrentar uma demanda que ele não enfrentou. Às vezes, não é nem porque não quer, é porque a dificuldade é muito grande. E você tem o conselheiro, o compromisso público e a própria direita, na medida que ela cobrava a executar o OP, mordendo para que aquilo fosse feito feio, é? É, tirar aquela coisa daquelas condição de completa é, de completo abandono enfrentar o, o, o, para executar a demanda, eu acho que é uma das maiores contribuições do OPE, é? sem falar dessa desta inversão da lógica de uso e ocupação do território campineiro é? É, com a experiência de participação. Então, eu acho que é isso, já falei bastante, faz uma hora aqui, é, em resumo, não é, é eu penso, que é a nossa experiência e que me reforço, que reforço bastante isso no meu entendimento. É, a participação como política de partido. é O partido precisa ter na participação uma política, é, porque é a participação que faz com que é, as racionalidades burocráticas é, não se subordinem completamente a lógica hegemônica, ela seja tensionada por outras racionalidades que não a lógica hegemônica. E mais do que isso, porque isso em si, qualquer governo em si poderia tensionar a lógica hegemônica, mas construir atores, construir organização política, como antigamente dizia, um caldo político, não é? que não é um caldo político, que também é importante, não tem nenhum demérito de nenhum, é a coisa da organização para reivindicar, né? mas a coisa da organização para participar, sabendo que aquela participação tem limitações. Mas, por outro lado, essa participação com limitações é, ajuda, no sentido de fazer com que o aparelho do Estado e o governo frente a direita, enfrente as racionalidades hegemônicas e tire dinheiro. É, brigar aí com o Reinaldo, Tira o dinheiro da manutenção do centro para pavimentar o satélite íris, o parque Floresta, é, é, o São Luís, enfim, lá, lá o fundo, os, os diques, enfim, né, quantos bairros a gente pavimentou lá na região do Ouro Verde, é, Vila Nova, tem um monte de ocupações de bairros que foram pavimentados que se não fosse a P, não seriam pavimentados. Né, então, acho, acho que... E essa, essa inversão de prioridade espacial deixa a direita bastante indignada e para poder enfrentar essa direita precisa do povo, da organização popular. Né? Então é isso. Eu já falei bastante. Acho que está bom para começar. Tudo bem, Adriano? Tudo bem por aí? Estou por aqui, Braga. Te acompanhando aqui. Eu desligo um pouco a câmera porque é, sobrecarrega meu meu internet aqui e para não pra tomar cuidado e não não cair mas vamos lá no Facebook eu dei uma olhada aqui tem várias manifestações muita gente acompanhando mas não tem nenhuma pergunta objetivamente a maioria das pessoas está cumprimentando né? desejando boa tarde e pessoal que está matando a saudade aí também esse curso tem sido um encontro de, de pessoas, né? E algumas não se viam há quase 20 anos, né? Às vezes, quando a gente para para pensar, a gente está falando de coisas que aconteceram há 20 anos, né? E passa, passa muito rápido, né? É, o pessoal que está aqui na sala, é, se quiser fazer alguma pergunta, é só pedir a palavra, a gente abre aqui. E o pessoal que está acompanhando no Facebook, aí se inscrever na caixinha de comentários, a gente faz a leitura, Tá? Eu vou aproveitar, já vou emendar uma, uma pergunta aqui para o Braga já para começar a conversa. É, enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui, né? A Isalene, quando o Toninho assume o governo como prefeito, a Isalene era vice-prefeita e ela ficou inicialmente, pelo menos naquele período até o, a tragédia do assassinato, ela ficou como coordenadora do OP, né? É, e enfim eu me lembro que o PT tem uma discussão muito legal sobre o papel do vice né ou da vice no caso da Isalene da vice né mas eu, eu pelo pelo mas já tratamos disso aqui no curso é, o Toninho também era era uma coisa parecida quando o Toninho foi vice do Jacó o PT tem uma tradição de trabalhar com a figura do vice ou da vice é como sendo uma figura que tem um papel no, no governo, né? não é simplesmente alguém que está ali sentado no banco de reserva esperando para assumir é, hipoteticamente, né, em alguma condição específica, é, quando o prefeito viaja ou quando é, está impossibilitado de governar. Na verdade, o vice, em governos do PT, é alguém que compõe o, o governo e que executa tarefas, que tem uma função, né? Foi assim com o Toninho e depois foi assim com a Isalene também, né? É, queria que você falasse um pouco disso e queria que você falasse também sobre o fato da, da Isalene ser mulher, no que, que você acha que isso pode ter é, interferido num primeiro momento, né? A outra questão... É, aí já depois, quando você assume, é, o OP ele é um, um instrumento que cria um, um embate com o legislativo, né? porque os vereadores têm aquele hábito de negociar o orçamento dentro da Câmara apenas, e aí vira uma peça de, de negociata entre vereadores e governo, né? vira aquela troca que a gente sabe como é que funciona, mas o orçamento participativo ele meio que quebra essa lógica, né? Porque os os, os vereadores eles acabam cedendo a esse espaço para a população e, e para a sociedade civil, para os movimentos sociais organizados que vêm é, ocupar esse espaço de debater, e discutir o, o orçamento da cidade. Né? Então esse é um processo bem interessante. Mas é também um processo de, de, de enfrentamento, às vezes, com o, o próprio secretariado, né? porque, muitas vezes, mesmo um secretário ou uma secretária de esquerda, quando assume o governo, muitas vezes quer fazer, assume porque tem um projeto na cabeça, o PT tinha um programa de governo né? discutido, e o secretário ou a secretária tinha um, algo, um, um conjunto de intenções para realizar. E, e o secretariado teve que aprender a ir para a Assembleia do, do Orçamento Participativo para disputar posição, né? pra, e para convencer aqueles movimentos sociais, lá, que o que eles tinham em mente era o, o mais correto a ser feito. Né? Eles começaram a perceber isso. Né? Mas eu, eu sinto que no momento é, inicial, no primeiro momento, teve uma dificuldade né, do conjunto do secretariado é, com relação àquilo que o OP.. Discutia, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso também. Vou aproveitar aqui que a Isalene pediu a palavra e vou passar a palavra para ela aqui. Boa tarde, Isalene. Pode abrir seu microfone aí. Boa tarde, boa tarde, Braga. Processo, Oi. É muito bom, está sendo muito bom esse curso tarde, e foi tarde. muito bom ouvir né, o orçamento participativo, porque eu tenho Diana, plena consciência. E é, eu hoje. consegui me manter no governo, é estou dizendo como prefeita, eu, se é eu consegui me manter por causa do orçamento participativo, porque já tinha, tinha um ano, nós já tínhamos um entregue um sorteado, orçamento, né? nós entregamos no início de setembro o orçamento e as duras penas conseguimos fazer. E eu acho. Ela que vai ter o nosso governo foi você, assim, pegou, falou, importante você, mesmo para se manter, manter o programa de governo que nós fizemos antes, ou então nós boa, estávamos afinados, estávamos alinhados que você no que alegria, tinha que fazer, o que tinha que continuar. Só e também a questão é do orçamento foi dado muito Eu certo a avaliação que deu muito certo e que então, nós pudemos é também fazer o, o, o congresso da cidade é a partir a da... As é, assembleias apontou né, né? para o Congresso né? e a gente apontava também para continuar as nossas ações e para que, da que da eu precisava. E e o que eu, eu da gostaria, Ritraga, é que você aprofundasse na escola que está aí com isso. Da tem interferência de som aí no seu microfone. Ah, tá, tá, desculpa. Deixa eu sair daqui. Baixa o volume aí para tem mais gente, tá? tem mais gente falando. Deixa eu sair daqui para. Tem outra reunião. É. Melhorou? Melhorou. Tá, vou falar agora. Tá. Então, daí o que eu queria era, Braga, que você apontasse um pouco, porque você fala muito, você falou bastante da autonomia da secretaria que, de um lado, foi porque realmente eu não era centralizadora, não é não, não meu perfil, não tinha... Uh, embora tive que aprender muito a mandar, né? Porque era essa expectativa que se tem de, de alguém que está nesse cargo de prefeita uh, como eu, que estava, né? E, então... Mas a autonomia se deu pelo meu perfil, pelo programa que tinha e também pelo, uh, pelas pessoas que a gente foi compondo, o governo e delegando. Do outro lado, uh, também tinha muito problema, porque esse nosso governo, que eu acho muito bom, as pessoas dizem, o governo do Toninho e o nosso governo, não teve, assim, um governo de uma mulher que de, de, de assumiu depois uma, nessa situação. E, e não só, né? Isso foi, assim, durante o governo todo, foi tentando com as, as divisões que nós tínhamos, com as decisões que precisamos tomar nas mudanças. Então, esse... esse essa autonomia, eu gostaria de discutir um pouco, que você, inclusive, falasse mais, entende? Da, da, da vantagem, das autonomias, ao mesmo tempo, do, da falta de centralização e de, do próprio reconhecimento que havia governo. Eu tinha muita dificuldade de, de ser a... Aqui estava como prefeita, se né? lembra como era difícil também para a gente, cada secretaria, com a sua autonomia, também podia fazer muita coisa, porque às vezes a gente não, no todo, com a visão do todo, não concordava. Mas do outro lado eu tive muitas alegrias porque as pessoas assumiam como nós, não eram? um governo centralizado, mas tinha essas duas, esses dois motivos, né? Um porque eu queria mesmo que fosse assim com autor, queria não a proposta da autonomia, mas do outro lado também tinha o problema das condições que eu assumi e do não reconhecimento tanto do partido como dentro do próprio governo e mais ainda da sociedade. Obrigada. Legal. Obrigada, Isalene. Queria perguntar se mais alguém aqui na sala quer aproveitar esse bloco para fazer pergunta. Se não, vou passar a bola para o Braga responder essas coisas aí. Legal. Vamos lá, então, Braga, pode falar. É... Legal, Isalene, obrigado pela participação. É. é... Falar uma coisa antes, né? Quer dizer, eu também certamente é uma impressão minha aqui que eu é, algumas coisas, algumas outras coisas eu procurei estudar um pouco mais que essa questão da autonomia. Mas eu volto um pouco nisso, né? É, começando aí pela questão do Adriano e depois eu retomo isso, Dalene, é, que também tem a ver com isso, né? Eu penso, eu não tenho dúvida que a Isalene sofreu preconceitos dos mais diversos, de classe e como mulher, não tem dúvida. Os ataques da Isalene por parte do Correio Popular e por parte de militantes do PT eram coisas lamentáveis. Eu ouvi coisas que eu não tenho coragem de repetir. Não é? Por isso que eu penso que a gente precisa para entender isso, né? debater isso, pensar isso, é, sem necessariamente levar pessoas para a questão, né? é, eu penso que o que nós... Existe uma coisa que está na teoria, é, como inclusive forma de de organização do Estado capitalista, e é aqui eu estou falando por antes, é, dessa coisa da autonomia dos ramos, das escalas, formas de composição de governo e que contribuem para que o projeto hegemônico se reproduza no tempo. Não é? É, todo governo, todos não, né? mas a tendência de governos nesta democracia representativa, na democracia representativa, é de composição, com forças, divisão de espaços. E essas divisões, essas composições, acabam também gerando nos ramos, na saúde, tem lá o seu pessoal, no, no transporte tem outro, né interesses que se associam ao ramo do transporte, interesses que se associam ao ramo, aos interesses privados, né? capitalistas, que se associam ao ramo da educação, enfim, os ramos têm autonomia no Estado capitalista. Né? Então, essa é uma coisa que a gente, é, de novo, o Pulante, é, eu acho nesse sentido, Pulante ajuda, a mim, pelo menos, ajudou, é, que a ideia de pensar a coisa no estado prático, não é? Não é a revolução, mas é pensar a coisa no estado prático. No estado prático a autonomia existe, já existe. No nosso caso, depois do assassinato é, do Toninho, é, isto se elevou a enésima potência no nosso governo, não é? é? Seja por conta, inclusive. É, enfim, tem que dizer, 10 diz além de ser mulher tem preconceito sim, eu não tenho dúvida disso, velado mais ou menos mas enfim é, seja pela própria ideia de não querer ser centralizadora e mesmo um governo democrático em princípio não ser centralizador não é? essa coisa <risos> da ideia do governo democrático o governo o que é um governo democrático? é um governo que dá autonomia para os seus secretários é, o limite disso eu também não sei o, quanto isso é bom quanto isso é ruim né é, o fato é que para o OP o, o OP é uma política que demanda uma centralidade do conjunto da secretaria e de alguma forma essa centralidade a gente conseguiu alguns lugares menos outros lugares mais né é, mas a gente conseguiu eu acho que o lugar mais difícil foi com a saúde não é mas não significa que a saúde não participou do OP, não executou demandas do OP, mas a saúde, porque é um ramo, vamos combinar, o Gastão tem uma proposta, uma tese da saúde se desassociar do de Estado e funcionar como se fosse uma fundação. Uma proposta, não sei quanto isso tem de apoio no Brasil, mas o Gastão tem textos defendendo isso, né? Propõe uma autonomia da saúde com racionalidades de gestão que não são racionalidades subordinadas à lógica eleitoral, né? Tem toda uma discussão. Então veja, é um nível de autonomia, é né? Que no nosso governo se agrava em função da conjuntura que nós vivemos, seja em função da conjuntura interna ao partido da disputa interna ao partido, que na prévia, com a vitória do Toninho e com a escolha do Toninho do Isalene vice, é importante ter algumas coisas, na minha opinião, ser claras. Não foi um acordo o Toninho que definiu que a Isalene ia ser vice, por conta exclusiva dela ser mulher, para valorizar essa coisa da mulher no governo, e isso que o Adriano falou, como vice. Né? Por uma posição central de governo. E foi esta ideia de uma mulher vice que também, na disputa interna ao partido e no governo de quem coordenaria o OP, o Toninho optou para que a Zalene fizesse isso, como mulher e como vice. Então, reforçando a ideia que existe do preconceito quanto à mulher na sociedade e a necessidade de combater esse preconceito, né? colocando as mulheres em lugares chaves é? É, para poder operar a política com autonomia e legitimidade, mas o nível de autonomia é um negócio sempre complexo. E quando se trata de fazer um programa que demanda que as secretarias todas minimamente é, é, não sei, a palavra se subordine pode ser muito forte, mas no fundo é, minimamente tem que estar subordinado não necessariamente, porque se for construído junto, não é subordinado. Mas veja, de novo, a importância do, da participação ser um programa de governo. Porque se é o um programa de governo, não tem, neste ponto, que nenhum secretário ou secretária ser contra. É o um programa que ganhou a eleição. É o um programa do partido que está governando. Então, qualquer um dentro desse governo tem que seguir esse programa. Se a gente vai, deve ou não, fazer um programa com mais ou menos detalhes é uma questão de tática eleitoral ou mesmo de estratégia de disputa, não é? é uma discussão para o partido, mas o fato é que esta dimensão, autonomia, centralização, é uma questão que a gente precisa enfrentar né? para pensar governo democrático e para pensar governo democrático que tem por objetivo transformar a realidade onde o governo se desenvolve. Se for um governo para fazer a mesma coisa, continua tudo igual. Se for um governo para inverter prioridades, precisa de ter uma centralidade na política que inverte prioridades. E aí, os atores do governo não pode fazer o que quer com essa política, né? De novo, a centralidade do programa de governo, né? Mas uma questão é essa, então. Essa questão da centralidade. Eu, eu, eu quero crer é, que tem menos a ver, Zalene, com no, no, no, no período que você foi prefeito. Né? É, porque, veja, é, o Toninho foi em todas as assembleias antes de ser assassinado. É, e ele, se ele não fosse, os secretários não iam. Parte dos secretários iam para as assembleias do OAP porque o Toninho ia. Como o prefeito vai e o secretário não vai? E Toninho Toninho nos deu apoio, apoiou a proposta do prefeito, tinha acordo com a ideia, tanto que ele conheceu a Lênia, a vice, para coordenar o programa. Então, tinha a centralidade no governo, o Toninho ajudou a dar essa centralidade, mas o assassinato do Toninho potencializou a questão da autonomia da secretaria. E aí, este problema que já existe, ficou maior. Não é? é mesclado, misturado com essas racionalidades todas e com a questão do preconceito que depois então explodiu e preconceito de classe, inclusive, me lembro muito das pessoas criticando Esaleno em função da sua origem familiar, é um preconceito de classe dessa burguesia campineira que o Correio Popular expressava muito bem, né? Então tem isso. É a questão da Câmara dos Vereadores, é, também importante, e de novo também o Toninho teve um papel importante. Não me, não me esqueço, é, Romeu Santini, falecido, vereador Romeu Santini, que era presidente da Câmara de Vereadores e que foi numa assembleia do OP e ficou é, de boca aberta ao ver a participação. Foi naquela assembleia, como é o nome daquela igreja, perto da Praça Edgar Ariane, ali na no Nova Europa. Nova Europa, acho. Nova Europa não, desculpa. Mas enfim, Santini foi na Assembleia, viu a participação e me lembro dele falando no microfone. É, som é, é, não, não é, não basta o governo esta... chamar. Ele. Foi a na Vila Industrial, lá na... na no Parque Industrial, a igreja, a igreja é, é lá, não. Exatamente, exatamente. É. E eu me lembro dele falando: falou, não basta a prefeitura, o governo chamar para participar. Importante que as pessoas queiram participar. Né? E as pessoas participavam, a Assembleia estava lotada, ele ficou bestalhado. Né? É. Então, então essa da questão da Câmara. Então, Vejam como é importante, inclusive, aí foi o movimento do Toninho, que convidou o Romeu Santino para participar de uma Assembleia. Né? Mas não acabava aí. Depois, o Carlos Senorelli foi presidente da Câmara. E mais do que isso, eu me lembro também, é, numa sessão da Câmara, porque é, a gente entregava, na, na, a entrega do orçamento na Câmara de Vereadores era feita pelo Conselho o governo ia, mas os conselheiros iam junto entregar a, a proposta orçamentária na Câmara de Vereadores, por, simbolizando que ali continha um plano de investimento definido pelas pessoas que participaram do AP, é E da mesma forma, depois eh, todas as discussões, as assembleias, eh, né? As, as, assembleias, não? As audiências públicas do orçamento, todas eram lotadas de conselheiro para a gente poder acompanhar tudo que se dizia, se debatia. E eu me lembro, numa dessas audiências, é, é, não sei se eu devo citar o nome, enfim, mas é, uma questão que apareceu ali, uma conselheira da assistência, do Conselho Municipal de Assistência Social, é, dizendo que não era para os conselheiros se preocuparem com as demandas deles se seriam ou não seriam aprovadas, é porque na assistência, o dinheiro que fosse para a assistência, eles, não sou eu que estou dizendo isso, por favor, eu não penso assim, mas eles saberiam o que fazer ou como fazer ou como cuidar das crianças e dos pobres. Não precisariam se preocupar, se organizar para participar e defender as suas necessidades, porque era só deixar para eles que eles, como entidades assistenciais, sabiam o que fazer com o dinheiro e tratariam as demandas. Eles isso é um raciocínio absurdo, preconceituoso, antagosto, antagônico à participação. É? Mas isso estava na Câmara de Vereadores, isso foi dito numa audiência pública orçamentária na Câmara de Vereadores. Então, é, e vários, não foi um, vários vereadores é, diziam que não iam se centralizar, que tem, tive não sei quantos votos, tive não sei quantos votos. Então, não há dúvida é, é que o OP é, encosta nisso. Mas por que, na nossa tradição, infelizmente, muitos, muitos vereadores, muito gabinete de vereador é gabinete despachante, não é, é, é? E aí, vamos combinar. Tem vereador de esquerda que ficava mexendo o saco, falava que era de esquerda, que estava enchendo o saco, que queria saber como é que estava a demanda do OP é, para poder ele ir fazer campanha no bairro. Não é? Então, querendo surfar na onda dos outros. Eu, às vezes, dava, às vezes não dava resposta. Não é? É, mas, para os conselheiros, certamente eu sempre dava resposta. Então, essa dinâmica com a Câmara de Vereadores na nossa tradição acaba sendo um choque, porque eles acham e, de alguma forma, acaba sendo papel de vereador brigar por fazer calçada, pavimentar rua, enfim, levar demandas é, que não precisariam de vereador para fazer isso. Não é? Poderia ser a própria organização da sociedade. Mas, enfim, é, eu acho, então, retomando aqui, a questão da autonomia, ela é, é, uma, programa, é uma questão que, no geral, ela existe todas, em todas as cidades que a gente conheceu, durante a experiência, a gente trocou experiências com outras cidades que faziam op todos reclamavam da autonomia das secretarias e a saúde era reclamação unânime em todas as cidades. Não é? Então, existe um problema que não é da nossa experiência, mas que na nossa experiência se agrava. Se agrava em função do assassinato do Toninho e dessa conjuntura que nós vivemos. Uma mulher e os preconceitos contra uma mulher e uma mulher de uma classe que a burguesia não aceita, é, comandando a cidade que a burguesia acha que é dela. E com a Câmara de Vereadores, porque na verdade a gente tem tradicionalmente um papel de vereador que é muitas vezes despachante. Os vereadores, que é muitos vereadores, diferentemente, que iam nas assembleias, mobilizavam, ajudavam o povo a se mobilizar para participar da assembleia atuava junto à população, não como se sobrepondo a nenhuma instância, nenhuma organização popular. né? Mas isso é, são dificuldades da nossa democracia. Mas eu acho que é isso. Legal, Braga. pessoal que está acompanhando aqui no Facebook, o Cleo do Nascimento, Sebastião Lima, Wanda Russo, Eliane Pires, Dorinha Reis, Marinalva Maso, Sônia Fardim, Maria de Lourdes Lima Guimarães, a Paula Viana que está interagindo lá também, a Wanda Conte que está aqui na sala com a gente, Walter Pomar que esteve com a gente, a Isalene Tiene que está aqui na sala junto com a gente. A gente agradece a todos e a todas que estão participando com a gente. Essa é mais uma aula do curso Histórias do PT no Governo. Quem pegou pela metade aí, nosso convidado de hoje é o Braga e o tema é a participação popular no governo do PT aqui na cidade de Campinas. É, pergunto para quem está aqui na sala se mais alguém quer falar. Lá no Face não tem mais perguntas, só manifestações. Boa tarde, um abraço, enfim, eu não, não vou ficar lendo todos aqui, mas eu, eu citei o nome das pessoas para fazer uma saudação a todas elas. É, quem está na sala que dole do uma dole duas do três <risos> é, enfim essa essa hoje é, normalmente a gente faz transmissões que são debate né sobre conjuntura e tal e aí costuma ter mais participação nas aulas elas têm um caráter mesmo mais é, de explanação né a gente abre para perguntas para quem tem alguma dúvida tal mas geralmente o pessoal é, liga e abre a, a transmissão no Face, entra na sala, mas para acompanhar o que o palestrante tem a dizer, mesmo, né? Porque tem esse formato mais de aula mesmo, né? É, bom, ninguém mais solicitou. Queria, então, é, em primeiro lugar, agradecer ao Braga pela presença, por ter dedicado esse sábado para estar com a gente aqui. É, queria fazer uma última pergunta, agora que o Braga vai fazer as considerações finais dele, já aproveita para responder e depois já, já faz a sua conclusão. Queria te perguntar o seguinte, Braga, olhando é, de lá para cá, eu, eu, eu, eu comecei a, a, a me informar sobre participação popular naquele momento que você era o coordenador do OP, e fui participar do OP, virei conselheiro do, do, do COP e enfim é, eu me lembro que eu fui ler ler, ler o que o, o pessoal de Porto Alegre produzia né e informar naquele momento era um momento de onde aconteciam os, os fóruns né? o, o fórum social mundial e esse debate sobre participação popular estava muito vivo popular que vai além do, do OP, né? O OP é um instrumento central, mas envolve conselhos e conferências, como você mesmo citou, né, Braga? E Mas o que eu, eu queria que, eu, que você falasse um pouco é o seguinte, de lá para cá, passaram-se duas décadas, né? O que que você acha que, que mudou, o que que você acha que atualizou nesse debate de lá para cá? Um governo é, democrático popular que começasse agora em janeiro de 2021 teria desafios diferentes, teria alguma particularidade pensar a participação popular hoje né e lembrando que nós estamos num contexto muito difícil né? de ascensão do, do fascismo e não, não é um momento fácil para quem atua em movimentos sociais né mas queria que você refletisse um pouco sobre isso. Que você falasse um pouco sobre o que aconteceu depois, porque é, ainda tinha uma cobrança sobre o OP, mesmo depois do governo do PT, né? E o governo seguinte teve, de alguma maneira, que tentar dar uma resposta para isso e de tentar concluir as demandas que, que tinha para serem concluídas, né? Mas, de fato, nenhum governo na sequência, investiu em participação popular para valer. né? E Então, queria que você falasse um pouco disso, que você pontuasse é, os governos seguintes, o que, que você acha, como que você avalia os governos seguintes na cidade de Campinas, do ponto de vista da participação popular, né? o, o Hélio, no primeiro momento, e depois o Jonas, como é que você participação popular nesses governos e que você falasse um pouco da atualidade também, o que você acha que os desafios para quem é, quer governar com a participação da população, com a participação de movimentos sociais organizados né? o que você acha que mudou se é que mudou algo no, no quais são os desafios na atualidade para tratar é, a participação popular dentro de um governo petista é isso Beleza. É... Difícil até para começar aqui, Andrade. Mas olha só. É... Primeiro, é... como eu acabei na minha dissertação, como eu acabei um pouco demorando para escrever, quando eu fiz a dissertação, quando eu escrevia, o governo do Hélio já estava, já tinha acabado o primeiro, primeiro governo do Hélio. Então eu, no é... um capítulo meu, eu comparo, eu pego. Inclusive, essa questão do saneamento que eu falei está na tese, neste capítulo, é, discutindo a questão da participação no governo do doutor Hélio. Eu fui eleito conselheiro para o Barão Geraldo no governo do Hélio. Governo e é... Eu fui para... Enfim, eu sou... Eu gosto de teoria, mas é, não existe teoria sem... Para mim, sem pé na realidade. né? Então... É, Estava escrevendo, estudando, e fui ser conselheiro, e é algo fora de propósito, entendeu? É, no governo doutor Hélio Era nítido. É, aliás, não só no Hélio. Eu encontrei com o Jonas, com o Jonas Donizete, na Unicamp, é, e ele veio e falou, ô Braga, estamos mantendo o seu apelo. Falou assim, abre a... Ô Braga, estamos mantendo o seu apelo lá. O Jonas me disse isso. Né? É, quer dizer, depois de um governo e um, um, um pouco do Hélio, digamos assim, né, aquelas merda todas, o Jonas que deu um terceiro mandato e o cara ainda se referenciando na nossa experiência. Isso, para mim, o que fica é que a experiência foi tão importante que dois governos subsequentes não conseguiram acabar com ela. E, considerando que a direita toda queria que acabasse, é? Eu concordo com a Isalene: se não fosse a participação, a probabilidade dela cair, como fizeram com a Dilma, era muito maior. A sociedade está ali é, se movimentando, a base da sociedade se movimentando, traz mais dificuldades para a direita atuar como ela atua e tentar matar qualquer governo que não seja deles no ninho. Mas, então, é, no, no Hélio, não existiu participação. Está na minha dissertação, se alguém tiver interesse. É, o plano diretor que o Hélio fez é um é um, é um plano habitacional da especulação imobiliária. Né? As macrozonas do Hélio, é, a macrozona 2 é o filé mignon de Campinas. Quer dizer, aquilo que era para ser um plano diretor participativo, que foi parar na justiça, denunciado que não teve participação na construção do programa, virou um, um, um uma proposta de venda. Eu até escrevi no Correio Popular uma vez um artigo, compre Campinas. O Hélio virou um mercantilizador, um mercador da cidade de Campinas. O Jonas nem te fala que nem imprensa tinha para poder a gente debater a cidade. O Hélio, enfim... Eu é... não quero ficar discutindo Hélio e Jonas, que para mim são dois fracassos e são tão fracassados, e a nossa experiência foi tão boa que eles não conseguiram simplesmente acabar com o que nós começamos. é todo mundo falando mal, mas eles continuaram falando sobre isso. Agora, infelizmente, e a questão da participação é também importante, quer dizer, falei ali, quando nós fomos eleitos, a gente estava meio que na crista da onda das experiências municipais, locais, do governo do PT. Depois, com o governo federal, com a eleição do Lula, é, a questão da participação, ela tomou mais uma dinâmica nacional e, de alguma forma, perdeu força as experiências locais. Não é? Foram muitas conferências, assustador o número de conferências nacionais de participação na esfera nacional. É, não tenho condição de fazer uma avaliação mais precisa da efetividade dessa participação ainda, que independente disso, não tenho dúvida de que foi bom, cresceu, foi importante. Mas eu quero chamar a atenção aqui, é que a questão da participação com a eleição do presidente Lula tomou uma dimensão nacional. E, na dimensão nacional, o governo federal, apesar das conferências é, é, nacionais, não traduziu é, a política de participação federal, como instrumento de fortalecimento de políticas de participações locais. Por exemplo, por exemplo, só para dar um exemplo. Minha Casa Minha Vida. Não é? É parte, ou boa parte, das críticas ao Minha Casa Minha Vida, é, em termos, por exemplo, de uso do lugar onde ou como o Minha Casa Minha Vida foi implantado nas cidades, se isto, se o programa tivesse passado pelos conselhos municipais de habitação, eu não tenho dúvida que a repercussão na cidade seria diferente do dado que foi. Teria menos especulação imobiliária e a qualidade da moradia seria melhor, a qualidade em si do prédio, da construção física e a localização, o entorno, a interação com a cidade. Porque a participação no conselho, no lugar, na definição de como e onde seria feito Minha Casa Minha Vida, mudaria o conteúdo desse programa no lugar onde ele acontece. Essa não participação local no Minha Casa Minha Vida é parte dos problemas que a gente enfrenta hoje é, no Minha Casa Minha Vida. Campinas então, a gente tem, tem, enfim, eu mando, eu vou dar N exemplos aqui, mas para dar um a participação foi para o nível federal é, e ela não voltou para fortalecer as instâncias de participação em nível estadual, meso, regional, local. Não é? É, poderia também, por exemplo, falar, é, é, usando a questão é, das bacias, da água, a crise hídrica que nós tivemos, por exemplo, é? e tempo. É? É, se o governo federal tem uma política né, hídrica é, e que respeite, se articule, se associe, de alguma forma interaja com as bacias locais, regionais de gestão da água, essa política tem muito mais referência no local e é muito mais legitimada espacialmente, construída democraticamente e com muito menos margem para é, usos não indevidos de dinheiro público. Então, inclusive como forma de combate à corrupção, eu acho que o governo federal explorou pouco a questão da participação. Não significa que ele não tenha feito. Essa que é a questão. Feito, fez bastante. Foi bom? Foi bom. Foi importante? Foi importante. Mas esse aspecto é, da participação em nível local acabou perdendo força é, e o governo federal poderia ter contribuído ter política de participação do governo federal que valorizasse, assim como é o SUS, por exemplo. No SUS, a Campinas é gestão plena, tem gestão plena da saúde. Para Campinas chegar na gestão plena da saúde, quer dizer, todo o recurso da saúde de Campinas vem para a rede e é gestada pelo Conselho Municipal de Saúde. Se não tivesse o Conselho Municipal de Saúde, não teria gestão plena, nem todo o recurso que vem para Campinas teria, a gestão seria do jeito que é feito. O governo federal poderia ter feito esse tipo de política com outros ramos, com outras áreas como na habitação, minha casa, minha vida. né? Então, acho que é, descolou, por um lado, fortaleceu o nacional e fraqueceu os locais. E os próprios governos locais, com a dinâmica de obter recursos junto ao governo federal, também de projetos e tal, a dinâmica orçamentária nas cidades é, tendeu também a, a a não ser a que vinha. Vejam, é, a experiência do OP nasce em Porto Alegre muito como uma resposta à incapacidade, à dificuldade que a prefeitura, que os governos locais tinham, de enfrentar a realidade colocada pelo projeto neoliberal de então. A experiência de OP nasce no Brasil como contraponto ao neoliberalismo, fortalecendo governos locais organizando a sociedade para se contrapor a esse ataque mais geral do neoliberalismo. Com a eleição do presidente Lula, essa própria ideia do neoliberalismo perde força, ganha força a participação em termos nacional, perde força a participação em termos local. Enquanto dinâmica geral, continua tendo experiência, mais para cá, mais para lá. Mas o pior de tudo, hoje, hoje que o nosso problema é... É a despolitização. É claro que o fascismo ganha espaço, é, mas ganha espaço porque a política perdeu espaço. Os ataques do neoliberalismo à política... A é, é, coisa mais triste para mim, já falei isso mais uma vez, a é, coisa mais triste para mim foi no final do nosso governo, não foi nem o Zika não ter sido eleito, foi o candidato a vereador mais votado em Campinas, foi o cara que beijava cachorro. Nada contra os animais, muito pelo contrário. Acho até que ele deveria, hoje já não acho mais, depois eu fiquei sabendo o que ele fez como deputado estadual, mas acho até que ele deveria, poderia, deveria ser eleito. Acho até interessante ter na Câmara de Vereadores representantes dessa sensibilidade da sociedade. Nada contra. Agora, o vereador mais votado, isso, para mim, é expressão de uma despolitização. Assim como é a expressão de uma despolitização, é, assim de despolitização é, ter uma excrescência de um presidente como esse, e as pessoas babam. É, é muito, é muita falta de raciocínio abstrato. É muita falta, é muito matabugo entre um neurônio e o outro, e a pessoa não consegue juntar o leco-creme. É muita despolitização. É, e nessa despolitização que a gente vive, sinceramente, é, é, eu, essa experimentação de participação popular, como foi feita em Campinas, depende muito da construção do programa. No meio dessa pandemia, obviamente, quase impossível. É? É, mas, mesmo sem a pandemia, mesmo sem a Covid, aí, sem o coronavírus, a despolitização é muito grande então para se construir uma experiência do tipo da nossa num governo local se faz necessário um processo eleitoral nem em um lugar e uma composição de governo onde mesmo, aí a é questão do programa do governo, a centralidade da participação popular tem que ser muito forte porque se no combate ao neoliberalismo a direita se organizou contra num momento onde a direita está fortalecida Organizar as bases da pirâmide social, a direita vai bater, vai bater doído e não vai ser fácil. Então, é, não que não seja importante, não que não seja necessário, não que não seja possível, mas a construção disso no atual ambiente que a gente vive, e não é só uma questão nacional, portanto, se ter presente, as dificuldades são muito maiores. São muito maiores. Não, é? É, não significa que não tem que ser feito, mas. É, sem também desafio, não tem gráfico é? E sem desafio, para que serve a política se não for para enfrentar o desafio? Então, eu faria. Se eu fosse candidato a prefeito, sem dúvida, a participação popular seria ponto zero no meu programa de governo. Mas isso sou eu. Não é? É, mas, é, obrigado pela participação, Adriano, Walter, que fez o convite. É, prazer sempre poder contribuir. É, 20 anos, mas enfim... O tempo passa, mas eu lembro, tá lembrando aqui, o Adriano falou dos 20 anos, lembro do Walter Pomar tirando sarro de mim, dos meus cabelos pretos na Assembleia. Hoje ele ia dizer que os cabelos estão brancos, mas é a experiência. Obrigado, vamos à luta e que o Centro Cultural aí mantenha e tenha bastante sucesso nessa sua política de formação, que é fundamental nesses tempos de terrorismo, que a gente vive, sem um bom diálogo. Eu acredito muito nas redes, aliás, só para completar aqui, Adriano, é, até é, esses tempos discutindo participação, eu me lembro quando a gente discutia lá atrás a questão da rede, que tem que usar, tem que usar, tem que usar a internet, tem que usar outros meios, tal, tal, a coisa do cara a cara, ou internet, a coisa da internet hoje toma dimensões tão complexas, tem que usar, mas toma dimensões, esse negócio é tão novo para a gente ter mexido tanto com a nossa realidade, tem sido tanto instrumento de imbecilização, mas a gente tem que usar e tem que usar para se contrapor à imbecilização e dialogar e tentar contribuir mudando a realidade, então de novo, obrigado bom trabalho e tamo junto Legal, Braga a gente é que agradece a sua disponibilidade por estar aqui com a gente nesse sábado à tarde, é, a gente, a nossa próxima aula é na terça-feira que vem, terça-feira o nosso professor será o Vicente Andreu e nós vamos falar sobre a Sanasa e sobre a política de saneamento na cidade de Campinas, então fica o convite aí para todos e todas, terça-feira 21 horas, a próxima aula com Vicente Andreu sobre Sanasa e política de saneamento na cidade de Campinas, tá? Te agradeço a todos que estão acompanhando aqui na Sala Zoom, aos que acompanharam no Facebook. Curta a nossa fanpage para receber as notificações das nossas aulas. É, Acompanhe aqui na nossa sala. Para quem quiser participar da nossa Sala Zoom, é, a inscrição é por e-mail: ccevermelha.com. Só fazer a inscrição. Pedimos mais uma vez sua contribuição financeira para ajudar a manter o Centro Cultural. Nossa conta está aí nos comentários, é só fazer um depósito, qualquer valor é muito bem-vindo. E é isso, a gente vai ficando por aqui, tá? Mais uma vez, Braga, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, um tema central, né? E que, com certeza a gente espera que os governos do PT levem em consideração e tenham como prioridade nas suas agendas a questão da participação popular, e, inclusive porque muito do que fizemos lá atrás ainda está vigente, né? ainda tá ainda continua existindo, né? e são canais de, de, de interlocução com, com o governo que nos permitem pautar o debate, fazer, apresentar demandas, né? isso é muito importante. então é isso, Braga, obrigado, boa tarde a todos e a todas, até terça-feira com Vicente Andreu. Valeu, um abraço, até mais. Are